Após o nascimento, a médica entrou no meu quarto falou assim Oi, você é a mãe do bebê com síndrome de Down? Eu falei, o quê? Jogaram um peso de mil toneladas nas minhas costas. De certa forma, eles te entregam a síndrome de Down antes mesmo de você conhecer o seu filho. E ali naquele momento, eu acho que não era o momento de eu saber disso. E nisso, batendo papo com uma outra mãe que tinha uma determinada síndrome específica que é incompatível com a vida, e ela falou assim, eu só queria que o meu filho tivesse uma síndrome compatível com a vida para eu poder conviver com ele. Me chocou muito, porque eu vi assim o quanto tinha gente torcendo para ter um filho. Você já se deparou com alguém igual a você? Porque eu não. Você pensa de diversidade, mas até que ponto você pensa? E são as diferenças que tornam o mundo mais bonito. né? Então não ficar comparando a fulano que andou com sete meses, para aproveitar o momento com o filho. Eu acho que esse sentimento de não saber o que fazer, toda mãe passa por isso. né? Porque criança não vem com manual de instrução. Vai ser completamente normal, então não tem pra que ter susto, não tem pra que ter medo. Ele só vai precisar ter o tempo dele pra se desenvolver. A caminhada com ele vai ser linda, vai ser maravilhosa. Tudo depende do desenvolvimento que você dá. Aqui em Porto Velho, eu fui colocada num grupo chamada Mães de Tesouros, que tem um filhos com síndrome de Down. então eu não me senti tão perdida. Falar sobre é muito importante, porque o preconceito ele gera da falta de informação. Então, para mim, já é um princípio de ir acabando com o preconceito. No começo, eu não sabia o que fazer com ele. Hoje em dia, eu não sei viver sem ele. Gostaria de convidar a todos, de 11 de abril vai ter um seminário com o tema Precisamos Falar Sobre a Síndrome de Down e realmente precisamos informar toda a população.